Tudo beleza? Eu sou a Guilherme Danz, e hoje eu vou te ensinar como editar muito bem pelo celular. É o seguinte, cara, para ajudar mais pessoas a estarem bem pelo celular, compartilha esse vídeo com o parceiro, tá ligado? Que também quer saber como editar pelo celular, então chega de enrolação e bora pro vídeo, tá ligado? Eu vou te mostrar agora como editar, mano. Uma das coisas que eu mais uso e mais gosto de usar é efeito, mano. Isso aqui é muito maneiro. Por exemplo, um que é muito... Maneiro que eu uso muito é glitch cromático, tá ligado? eu tiro bastante de opacidade, até porque senão fica muito forte, não dá pra ver imagem. Mas isso aqui é muito bonito. Olha como fica isso. Aqui. Realmente com uma coisa muito bonita, tá ligado? Fica realmente uma coisa realmente muito bonitinha. E também tem outros, cara. Por exemplo, se VHS Scramble. Ou Scramble, será como é que você chama? Isso é muito maneiro. Sério, mano, eu adoro. Pegar esse scramble e outra coisa, vamos supor que eu não queira se Naruto de todo, então eu vou aqui me aparar ó, a tesourinha e clico em aparar direito direita, ou seja, para logo na frente, tá ligado? E também aparo o efeito e deixo de um pouquinho menor, tá ligado? Às vezes eu quero botar outra imagem, por exemplo, eu boto um background aqui porque tem um background muito interessante, por você aqui, tá ligado? E nesse mais tem uma coisa muito maneira. Cara, tem muito efeito maneiro aqui, cara. Um disco que eu mais gosto de usar é 2D Shift. Esse aqui, mano, é emocionante o bagulho. Olha isso que maneiro, cara. Esse 2D Shift é um efeito mais maneiro na minha opinião, tá ligado? É muito maneiro. E uma coisa que eu gosto muito é texto. Aqui tem textos, cara. Textos muito bons. Por exemplo, você vai... Tem qualquer coisa, tipo, te amo, tá ligado? Vou botar aqui, te amo. E vou botar pouco de tamanho. E olha o tanto de fonte, cara. E agora que eu vou te ensinar uma coisa muito maneira. Você bota aqui, por exemplo, a Just Another Hand, tá ligado? E se você quiser o efeito no fundo, cara, você bota a fonte é, depois de ter botado o efeito. Mas se você quiser antes, tá ligado? Você... Bota o efeito depois de eu botar a fonte Ou seja, ele vai ficar por cima do texto Por exemplo, esse espectro de vídeo ele vai ficar por cima desse te amo, tá ligado? E olha como é que foi, bonitinho e, Enfim Uma coisa que eu uso bastante é esse voice Cara, isso aqui é muito maneiro eu vou te ensinar agora como usar, beleza? Você vai clicar aqui em voice Vai clicar aqui em iniciar e vai gravar alguma coisa aleatória Por exemplo, vou gravar Fala, galera, tudo beleza? Eu sou o Guilherme Dantas Mano, eu não sei porque isso aqui não funciona, cara, obrigado tá E uma outra gravação que eu tinha feito, isso aqui também não funciona, ó, mas vamos supor. Fala, galera, tudo beleza? Eu sou a Guilherme o Guilherme e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a gravar vídeos pra celular. Mano, isso aqui é muito bugado, não sei porque tá dando isso é, a gravação de voz é demasiadamente curta, eu realmente não sei, cara. Mas enfim, ó, você pode gravar lá, beleza? E uma outra coisa, cara, mano, uma coisa muito interessante por sinal... Chroma Key, cara Isso aqui é muito maneiro Principalmente Chroma Key em vídeo, cara Mano, por que Isso aqui é realmente muito maneiro Tá ligado? Porque você consegue botar aqueles Deixa o like, se inscreva No canal, tá ligado? Você baixa, mano, por exemplo, eu tô o meu Aqui, tá ligado? E você clica aqui em Chroma Key, clica aqui em ativar E olha como é que isso fica é interessante, cara Tá ligado aí? Vai aparecer um like na tela e também vai aparecer um inscreva-se, mano. Olha isso que maneiro, tá ligado? Eu, é, eu não usava esse truque, confesso. Eu vou começar a usar agora, mano. Porque realmente é muito interessante. E uma coisa que eu amei e eu descobri realmente é mexendo nesse aqui, tá ligado? Nesse editor: É imagens do clipe. Cara, isso aqui é muito maneiro. Por exemplo, glitch de movimento. Esse aqui, cara. Olha isso. O, o, olha isso. Olha isso, cara. Olha isso. Não, sério. Isso aqui é muito interessante. E, mano, melhor, é combinado com raio glitch ou alguma coisa desse tipo. Porque aí sim fica muito, muito, muito bonito. Mano, olha como isso aqui fica bonito, cara. Fica muito bonitinho mesmo. E é agora que eu vou te ensinar um dos truques mais interessantes de todos. Sabe aquelas contagens regressivas, mano? Então... Tem aqui os stickers, tá ligado? Você vai, por exemplo, você clica nesse contagem regressiva LED. E, mano, isso aqui é muito interessante. Por exemplo, ah, daqui a 5 segundos a gente começa. 5, 4, 3, 2, 1. Então, tem contagem regressivo por aqui também, cara. E, mano, isso é muito interessante, sério. Isso é muito interessante, cara. Por último, as músicas que eu uso, cara. Mano, a música que eu mais uso é GAMING, rage, que é a música também é série é muito maneira, cara, é uma música muito legal, tá ligado? E, enfim, cara, e alguns editores, mano, e algumas, né, porque nos editores mais antigos vai ter áudio fade-out, cara, na versão mais antiga que eu usava tinha esse áudio fade-out, agora eu tô usando mais, mais recente, não tem, mas é ativado por padrão, mas tinha ativado por padrão, e dá pra você desativar por aqui, também ativar por aqui, tá ligado? Que o áudio vai diminuindo ao decorrer do vídeo. Cara, eu acho isso bem chato, mano E, mano, tem muita coisa interessante, cara Por exemplo, mano, agora é a melhor coisa, sério Caligrafia, por exemplo, você vai fazer um círculo aqui Você faz dessa forma, você faz um X, olha Olha como fica interessante, sério E o melhor vem por agora, mano Aquelas animações do texto, estilo digo Cara, você bota em estouro, que é a que eu uso muito, nas às vezes é estouro, cara. E depois você clica em, em expressão e clica em situante ou deslizante, tá ligado? Vai ficar muito parecido com o vídeo do Digo, tá ligado? E é realmente um tipo de animação que eu adoro fazer, tá ligado? Até porque fica muito bonitinho, mano. E, e sério, mano, sinceramente, é muito maneiro. Então você clica aqui nesse botão de cima e vai clicar em exportar, mano. Então, você vai clicar aqui em exportar, tá ligado? Mas, como eu não vou usar esse vídeo pra nada, não vou exportar, beleza? Mas, é muito maneiro esse editor, cara. Tem muito, muito, muito, muito, muito truque. Qualquer dúvida, cara, deixa um comentário se você gostou do vídeo. Pra recomendar essas dicas de ouro pra mais pessoas. Obviamente, né? Deixa o like, se inscreve no meu canal, ativa o E compartilha pra um parça que também quer saber como atirar no celular. Porque isso ajuda mais o canal, e também vai ajudar demais o parça. Então é isso, gente. Tchau, galera.